Tropa do céu, que diabos está acontecendo em Brasília? Marcos Duval fala uma coisa agora, retira o que disse, muda de opinião, fala uma coisa, volta atrás. E pessoas são presas e ninguém entende o que está acontecendo. É por isso que a gente vai ter que ir parte por parte, né, em forma cronológica do que que aconteceu aqui. Mas vejam vocês isso daqui é fora da nossa caixinha é fora da realidade ninguém nem entendeu cara primeiro como eu sou como eu mostrei para vocês mais cedo senador Marcos do Mal fez reunião com Alexandre de desmoralizado e denunciou Bolsonaro e Daniel Silveira por tentativa de golpe a mídia ficou doida mano, mais do que saber de mais nada, vai do Val, barco do Val, tá comprovado, bolsonaro queria dar golpe, golpe, golpe. Esse daqui, para quem não sabe, é o um senador de direita conservador, polícia, SWAT, não sei o que, que é, aí descobri que ele nunca foi da polícia, ele só foi, só serviu aos 18 anos, né, e coisas incríveis assim que a esquerda adora de criar. Agora, esse aqui ficou famoso pela história lá da CPI do Covid, onde estava do lado da direita, certo? Será que era oposição controlada? Mas, beleza, isso não colou com absolutamente ninguém, certo? E aí, qual que era a questão aqui? Mensagem atribuída a Daniel Silveira, mostra plano golpista para gravar Moraes. What? Era isso mesmo? Ele queria gravar ele? Meu Deus do céu! Aí o que é que acontece? Daniel Silveira é preso no RJ, aí diz assim que porque ele descumpriu medidas cautelares, não sei o quê, mas já tá claro que foi para dar o exemplo. E a mídia já ficou louca, prende o Bolsonaro também, a esquerda já falou, prende o Bolsonaro, é golpe, golpe. Que isso, né? O Brasil pegou fogo. E aí vem ele mesmo, nosso Alexandre Oglande, e manda lá autoriza depoimento de Marcos do Mal à Polícia Federal. Vai lá conversar com a PF, não é mesmo? Para saber tudinho o que está acontecendo. Com isso já abre o um presidente para abrir um inquérito. Né? Agora já pode ter certeza que está lá o saltitante junto com os senadores recém-eleitos, alguns deles, comemorando que agora vão abrir mais uma CPI. Porque começa assim, certo? E aí você vai lá e a esquerda já, já condena. Já condenou o Bolsonaro e tudo, tá? Tem aqui o Dino dizendo... O do mal fortalece a ideia de responsabilidade política de Bolsonaro em 8 do 1. Mais uma vez, né? Não vamos abrir CPI sobre isso porque vamos culpar o Bolsonaro de tudo. Então veja o desastre que foi tudo isso, mano. Essa bomba nuclear que foi no nosso país, certo? Parece que a gente tá vivendo num hospício, meu irmão. E aí... Vamos ao famigerado né, depoimento do Flávio Bolsonaro, que tem uma opinião sobre tudo isso. É? O senador Flávio Bolsonaro confirmou em fala na mesa diretora do Senado a existência de uma reunião entre Marcos Dumal e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à imprensa, Dumal afirmou que o ex-deputado, blá, blá, blá, Daniel Silveiro levou a reunião com o ex-presidente para tratar sobre um golpe de Estado em dezembro de 2022. Dumal também confirmou que avisou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre o plano, de acordo com o um relato ao senador. A ideia de Silveira apresentada a Dumal e Bolsonaro na reunião incluía grampear Moraes, como a gente falou ali mais atrás, em busca de gravações comprometedoras do ministro. What? What? Que dente de jirico, né? Só pra começar, né? Que imbecil. Mas enfim, sobre o que está sendo noticiado hoje com relação ao senador Marcos Dumal, segundo o Flávio, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso seria trazido a público. Contudo, numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal, diz Flávio Bolsonaro. Então para tudo aí, tá? A narrativa é que era o seguinte... Isso daí foi o Daniel Silveira que veio e falou algo absurdo, ilegal e não nem pé nem cabeça, o Bolsonaro tem que ser um imbecil de fazer uma coisa dessa, certo? Mas qual que era o objetivo aqui? Porque o Bolsonaro não fez nada nessa história, tem dois carinhas aí que eu nunca coloquei minha mão no fogo por o próprio Daniel Silveira, tá que só falta ali né dar um tapa na cara do Alexandre de Moraes na frente de todo mundo né para causar mais ainda retardado sempre prejudicou a direita e para mim é um expoente da direita burra né a ala da direita burra ignorante mas what não pode uma palhaçada dessa velho não sou burro aí o Flávio continua eu peço aqui obviamente Todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não peço aqui nem abertura de inquérito, porque a situação narrada não configura nenhum tipo de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas, no intuito de superar os fatos. Fato é que, dia 31 de dezembro, o presidente Bolsonaro deixou a presidência, prossegue o senador. Ou seja, gente. Pelo amor de Deus, né? Se o Bolsonaro quisesse fazer um golpe eu tinha feito, né? Agora, que história é essa de ele armar um golpe? Ele é responsável pelo dia 8, não sei o quê, quer derrubar o Lula. Meu Deus do céu, ele não precisa fazer nada, cara. Já é um desastre completo esse governo. Vocês só querem um bode expiatório, pelo amor de Deus. E aí vamos ao pior de tudo, mano. Mano, a notícia acabou de sair, tá bom? Ah, Marcos do Mal recua... Tá? recua e diz que ainda está indeciso sobre a renúncia após anunciar o afastamento do Senado e dizer que Daniel Silveira tentou coagir a dar um golpe de Estado em uma da live nas redes sociais durante a madrugada. O parlamentar parece ter mudado de opinião sobre a renúncia do cargo depois de receber o apoio de senadores e assessores do Senado. Que mentira, mano! Que golpista! Que safado! Esse Marcos do Mal. nunca vi tamanha cara de pau deve ser Marcos cara de pau não é mais cara não é Marcos do mal nem não agora Marcos cara de pau pelo amor de Deus Marcos cara de pau você não tem vergonha não tem vergonha não renuncia agora velho quem, quem é não quero ver renunciar mentiroso né E aí vamos lá vamos lá assim a cereja em cima do bolo fedoreto é. Marcos cara de pau recua e diz que bolsonaro não coagiu para golpe de estado what What? Durante a entrevista coletiva concedida em seu gabinete, o senador Marcos Cara de Pau recuou em sua fala e afirmou na manhã desta quinta-feira que o ex-presida não tentou coagila dar um golpe de Estado. Em Entrevista à revista Veja, publicada hoje, o Dumal disse que foi chamado para uma reunião no Palácio da Alvorada no qual foi discutida a possibilidade de um golpe de Estado. O plano era de acordo ele, flagrar Alexandre Moraes, blá, blá, blá, blá, blá, blá, e continua aqui. De acordo com o senador, Silveira tinha sido o responsável por convencê-lo e Bolsonaro embarcar o que chamou de uma ação esdrúxula. Não houve, eu acho que saiu na imprensa aí que o presidente me coagiu, afirmou o parlamentar. O que ficou muito claro para mim era o Daniel tentando achar uma forma de não ser preso de novo. Ficou muito claro que ele estava num movimento de manipular e ter o um presidente comprando a ideia dele se um senador aceitasse a missão. Então, indo exatamente ali com o que o Flávio disse, mas por que isso? Qual que é o objetivo de tamanho mentira? Você acha que a, a imprensa tá preocupada que ele retirou? Você acha que algum esquerdista tá preocupado que ele retirou o que ele acabou de falar? Não, vai, colou, já era, não tem essa de retratar. A, a notícia atinge 50 milhões de brasileiros. A, a retratação vai atingir 500 mil. Isso aqui é uma palhaçada que eu já vi na minha vida, velho. Meu Deus do céu, tá? Do mal ali, o cara de pau. Também afirmou que Bolsonaro não impediu Silveira de seguir à frente com o plano. Ele Bolsonaro também não impediu o Daniel, mas ficou claro que o Daniel, desesperado. O Daniel estava querendo manter o contato dele, querendo ser o chefe de gabinete do Magno Malta. E ele queria ficar no Congresso para manter o Notework, disse. Então colocou ali toda a responsabilidade no Daniel como boi de piranha e foda-se, não tem nada a ver com isso. né? Eu me enganei, a minha vez já passou errado. Quando a gente viu a sua livezinha com o MBR bosta lá, cara. Meu Deus do céu, você não pode ser mais cara de pau que isso. Mas é exatamente porque não cola, velho. Porque a verdade tá aí pra todo mundo ver, certo? Quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado aí pelo seu apoio. Quero saber se tá todo mundo aí participando da sexta rifa. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.